A estrutura ela é composta por... Ui. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre os componentes de uma parede. E depois, mais pra frente, a gente vai falar dos materiais certinhos dos componentes da parede. Uma parede ela é composta basicamente por estrutura, plaqueamento e acabamento. Vamos lá? A estrutura ela é composta por... Guia na horizontal, normalmente piso e teto E montantes na vertical Os montantes eles podem ser duplos assim Ele pode ser simples Ele pode ser um do lado do outro Depende do que? Do aquilo que a gente conversou, da altura da parede Aí sim você vai definir qual tipo de estrutura você vai estar utilizando para a sua parede Segunda parte do sistema do, de uma parede O que, que é? Você tem placa ST, que é branquinha, você tem placa RF, que é rosinha, que é resistente ao fogo e a placa é RU, que é verdinha, que é resistente à umidade. E hoje em dia, foi lançado no mercado já há um pouco tempo, diferentes tipos de placa. Essas... São super novas, tem Fonic, tem Impact, tem Super Light Hoje a gente tem mais de, tipos de mais de, de 10 tipos de placa diferentes no mercado Mas essas três são as básica, mais básicas e mais utilizadas E que vocês vão encontrar mais fácil Fechou? Mais uma vez, mais para frente a gente também vai falar um pouco mais sobre placa Que é super importante Por último, o que você vai usar é o sistema de acabamento Que é composto que quê? Fita de papel ou fita telada, a gente vai falar sobre fitas, ok, mais por frente, e massa de acabamento. Então, com esses três componentes, né, componente não, sistema, sistema, sistema de estrutura, sistema de placa e sistema de acabamento, você monta uma parede fácil. E o que, que complementa ele também? Que aí é o opcional que a gente diz, né, mas faz parte do sistema. O que que é opcional? É a lã de vidro. Eu tô pegando assim que coça, tá, gente? Tanto que existe lã de vidro, lã de pet e lã de rocha. Mais pra frente eu explico a diferença entre elas. Beijos. Tchau. <risos>